viva amigas, vejam esta maravilha de ponto, uma maravilha, ponto muito simples, mas de grande efeito, já fiz o remate, aqui o remate é o remate invisível, eu fiz vários vídeos com o remate invisível, portanto não vale a pena estar a fazer sempre a mesma coisa, porque é realmente sempre a mesma coisa, quer, quer seja com este ponto ou com outros pontos é sempre igual, o início é fazer as três correntinhas. E fazer logo um ponto destes. E depois desmanchamos as três correntinhas. Portanto isso já foi tudo mostrado em vídeos anteriores. É só irem ver. Depois. Porquê? Porque isto tem que ficar rigorosamente igual. Lá está. Quando damos a volta e chegamos aqui. Se tivéssemos aqui as três correntinhas. Ficava aqui um efeito que não, não, não servia. Estragava a beleza das cores. Né? Da disposição das cores. De forma que isto saiu bem. Vou fazer o tutorial.